Fo focando aqui um pouquinho em Mercado Shops, tá? Eu quis trazer de uma forma resumida, então tá tudo no mesmo slide, pra sobrar tempo também depois de vocês fazerem as perguntas de vocês. Então o primeiro ponto que é muito importante, não tem custo de ativação e a gente não cobra mensalidade dentro do Mercado Shops. Então a gente cobra as mesmas tarifas do Mercado Livre, então é o mesmo comissionamento do Mercado Livre, nada mais. Então você vai pagar se vender, se não vender, não paga nada. Por que, que tem esse asterisco aqui? Por causa daquilo que o Ale falou, que a gente tem uma super novidade, uma ação muito legal que a gente está fazendo, mas eu vou contar para vocês só no final, então vocês têm que assistir até o final para ficar sabendo. Logística integrada com o Mercado Envios, então tudo que vocês já conhecem de Mercado Envios, ele também vai se aplicar no Mercado Shops. Quem está usando coleta, a coleta vai coletar independente de qual canal de venda, está com anúncio no full, vai vender nos dois canais de venda, então é tudo conectado, tá? a gente usa todo esse ecossistema. O compra protegida, o que favorece vocês e favorece o comprador também, porque o comprador sente mais segurança na hora de comprar, então não adianta às vezes a gente falar, ah, mas o mercado pago, segura o seguro dinheiro, quando ele reclama. Gente, isso pode ser ruim um, uma ou duas vezes quando isso acontece, mas em todas as outras vendas que vocês fazem, foi isso que fez gerar a conversão de vendas, porque o cliente ele se sentiu muito mais seguro nesse momento. O meio de pagamento do Mercado Shops é o Mercado Pago, o que é sempre importante, o Mercado Pago ele paga com antecipação dentro do Mercado Shops, assim como paga dentro do Mercado Livre. Então sempre quando forem comparar Mercado Shops com qualquer outra coisa, sempre comparem o seu recebimento com antecipação, tá? E é muito importante porque a gente tem dinheiro em caixa, que é o que a gente sempre precisa. A loja ela é 100% integrada com o Mercado Livre, então 100% dos seus anúncios vão estar lá dentro do Mercado Shops. Você gestiona da mesma forma o anúncio, a venda, o estoque, tudo. Então enviou um anúncio para o full, todo o seu estoque vai estar tanto na loja virtual quanto no Mercado Shops. Se vender em algum dos dois canais, não faz diferença, vai baixar um do estoque. Beleza? Boa. A gente, a gente não tem limite de publicação, então se você tiver 12 mil anúncios dentro do seu, da sua conta do Mercado Livre, seus 12 mil anúncios migram para o Mercado Shops. E o cliente, ele vai ganhar Mercado Pontos e pode usar os benefícios de Mercado Pontos na conta dele, né, dentro do Mercado Shops, em qualquer URL que ele comprar, que seja um Mercado Shops. Isso significa que o seu frete provavelmente também vai ficar mais atrativo para o buyer e que a conversão também vai ser melhor. Oh, tá, deixa um pouquinho nesse aí, só para recapitular com o pessoal. Então, assim, claro, at, ativar, claro. ativar uma, um front, vamos dizer assim, de Mercado Shops, ativar a tua loja no Mercado Shops é de graça, beleza? Ele tem, é, tá? ele tem a, mesma, a mesma integração e a mesma forma de pagamento, por quê, tá, gente? Para vocês entenderem, o, o Por trás é uma estrutura de mercado livre que está se rodando. Então, realmente, tudo que você tiver nos seus anúncios vai se refletir. Os seus pedidos vão aparecer no mesmo painel de vendas do mercado livre. Então, você não vai ter que... Ah, e se eu esquecer o pedido? Você não vai esquecer o pedido porque ele vai aparecer para você é, no seu painel. Se for do full, já sai automático. É, uma, é a única forma de você usar o full do Mery fora de ser, é, realmente na sua loja. Então, isso daí é um outro diferencial, aí principalmente para a galera de fora que não consegue, às vezes, ter um frete competitivo na loja virtual, porque está fora, aqui você pode indicar esses, essas lojas de dentro, tá? Pontos importantes, sem, sem limites de publicação, e ali eu vou fazer um adendo, sem publicidade externa. Então você não tem concorrentes aparecendo dentro da tua loja porque ela é sua, não. você não tem publicidade de nada, se o cara refizer a busca ele cai de novo na tu nos teus produtos e isso tem sido alguns diferenciais que a gente, que a gente usa é, de forma muito consistente do lado de cá, tá? Depois vem as ideias, vamos embora, pode ir, tá? Legal. Alê, só o que você falou de tecnologia, acho que até vale é importante ressaltar: o Mercado Shops ele usa a mesma tecnologia realmente do Mercado Livre. Então, a mesma agilidade, a mesma estabilidade e a mesma rapidez que o Mercado Livre tem, o Mercado Shops também tem. Então, isso é muito positivo. Depois, quando a gente está falando em Google, em anúncio, em patrocinar tudo isso, isso é muito importante.